Olá, tudo bem? Vou mostrar nesse vídeo como fazer a instalação do Loom e fazer a gravação de uma videoaula associando o Loom ao Google Slides. O primeiro passo é você adicionar o Loom no seu Google Chrome. Então você vai digitar loom.com e você vai clicar aqui é, em Get Loom for Free ou Adicionar ao Chrome é, vai aparecer aí para vocês quando fazer o login. Se você tiver dúvidas com relação ao inglês, no Google Chrome é só clicar com o botão direito e clicar em traduzir para o português. Ok? Aí ele vai deixar tudo em português aqui. Vou clicar aqui em Obtenha o LUM Gratuitamente e vai ter essa opção aqui Cadastre-se com o Google. Você vai usar essa opção, vai abrir uma janela e você vai fazer login utilizando a sua conta institucional, arroba ufms. Então, vou selecionar aqui daiane.hidner, E aqui eu já estou na minha página do LUM, tá? Tá? Quando você fizer o primeiro login, ele vai te dar a opção de adicionar o Loom ao Google Chrome. Você vai clicar naquele botão para ficar com esse ícone aqui dessa florzinha disponível para fazer a gravação. Agora, para você gravar o seu slide, você vai abrir lá no seu Google Drive o seu slide, tá? Quando você abrir, você já terminou de preencher o slide, já fez o já leu o texto, já preencheu a atividade do slide, você vai clicar aqui em apresentar, nessa setinha para baixo, visualização de apresentador. Ele vai abrir essa caixinha aqui na frente, mas pode fechar e deixar só essa tela que ele vai se adaptar aqui, a tela não vai deixar em tela cheia, fica mais fácil para fazer a gravação. Depois que você colocar em modo de apresentação, é só clicar aqui no ícone do Loom, Aí ele vai abrir essas opções aqui. Eu tenho a opção de gravar a tela, que é o screen mais a minha mais a minha câmera, tá? E aí eu posso selecionar qual câmera eu vou utilizar. Se eu optar pela câmera, vai aparecer aqui. Eu posso arrastar ela para onde eu quiser colocar, tá bom? Eu também posso aumentar e diminuir o tamanho da da câmera. Ok, Se você não quiser a câmera, é só excluir ela daqui e gravar só o slide. Tá? Ele vai ficar aqui Screen Only, tá? Significa apenas a tela do computador. Como você não vai alternar páginas, escolha essa opção aqui, Aba Atual. Tá? Essa aqui vai gravar apenas a aba da sua apresentação. Então, Screen Only, Aba Atual... Ver se está tudo ok com o seu áudio. Se você tiver com o áudio ok, ele vai ficar mexendo aqui essa parte, tá? E se tiver algum vídeo na sua apresentação, você pode incluir a aba do o áudio da aba. Se você quiser deixar a sua foto do perfil aqui, também pode deixar. Se não quiser, é só tirar. E start recording, ou seja, iniciar gravação. Quando eu clicar aqui em iniciar gravação, ele vai dar um, uma contagem regressiva e você vai perceber que está gravando porque vai ficar piscando essa bolinha aqui do LUM, tá vendo? Que ela fica indo e voltando o um botãozinho vermelho, significa que já está gravando. Então eu vou passar pelos meus slides, tá? vou ir falando cada um deles, apresentando e tal. Lembrem de seguir com as, as regrinhas lá da atividade, do tempo, tá, de gravação. Terminou a gravação, é só clicar aqui no LUM de novo, nesse ícone do LUM. Quando eu clicar, automaticamente já vai abrir a aba do meu vídeo que foi gravado. Então o vídeo já tá. Pronto, eu posso editar aqui, coloca o seu nome e o nome da e o, o título da atividade, tá? Que é o desafio 2. Arrumei aqui, agora eu vou copiar o link. Aí você pode colocar, é, enviar o link na atividade, ou você pode baixar o arquivo. Pode baixar esse arquivo e enviar o arquivo do vídeo, tá? Tanto faz enviar o link ou o arquivo. Aí você vai entrar lá no Classroom. Vou selecionar a minha conta aqui que eu estou como aluna. Para vocês verem então eu vou aqui em trabalhos, desafio 2, ver trabalho, aí eu tenho a opção aqui. É, esse slide ele já é automático do que do template da atividade, então cada um de vocês tem uma cópia e tem que clicar aqui em entregar. Você pode copiar o link e colocar aqui em comentários privados, tá? O link do seu vídeo, ou adicionar ou criar aqui. Pode ser um link aqui dentro também, até melhor, que o link fique aqui dentro da atividade. Adicionei o link aqui, clicar em entregar sempre, tá? O seu slide está aqui, confere se está tudo Ok. Clica no link, confere se está tudo ok e clique em entregar. Entregar o trabalho serão dois anexos: o link e o slide. Entregar. Aí quando entrega, eu tenho, fica aparecendo aqui anular envio, porque você pode até a data de entrega anular o envio e adicionar um outro arquivo, tá? E é isso, se tiverem dúvida, é só perguntar.